Bem-vindos à segunda edição do Festival Óbidos Mais Ativo. É, esperemos que estes três dias sejam dias cheios de energia, cheios de atividades ligadas à nutrição, à saúde e ao desporto. Será um prazer ter aqui todas as nossas escolas do Conselho. Também um agradecimento especial ao Centro de Educação Especial Rainha Dona Leonor, a todos os nossos parceiros que se quiseram juntar a nós e estar aqui Uh, presentes neste festival o município está cada vez mais a abraçar este projeto um projeto ativo que é para todos não tem idade não tem local mas hoje é aqui Bom dia a todos primeiro a estas lindíssimas crianças que estamos aqui à nossa frente que são o nosso futuro, são a nossa alegria naturalmente cumprimentar todas as entidades que estão presentes neste festival e que sem elas não era possível que isso fosse, fosse realizável desde a saúde, da educação diversos, diversos atores que estão presentes neste festival e que é uma aposta de facto do município como de resto a senhora vereadora já falou e que tem sido neste caso o grande impulsionadora deste, deste programa de saúde e bem-estar uma aposta do município do município eh, face às novas realidades e que é transversal a todas as idades.